Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhu Bande Nita Nanda Sahoditam Sri Nanda Nanda Nanda Nanda Nanda Gopijano Samayuktam Binda Vanchakalpoturu vasikapas in the village. Patitanang pavone babishna vi pio Mukankaroti vacha lang pangum lang hai tigida. Jatke patamahangabandhi Shna Bhakti Pade Devi Sattva Namo Namah Narayana Namaskita Narunchai Vanarottama Devin Saraswati Vyasam Tato Jayodhiva Sankirtane Kishna Kato Gauriya Patrasya Prakasane Cha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti-pramodakṣa-jagod-varuñam Dhayyam sadhāparibhavagnam te Tethās padam siva virañca saranyam Veta-tyyam dibhoutam vande devindam yat pāda Vespuri jeetakimi pegavodushu adarshu. Purana nuragora sa saramurti. Saradhika me Sri Krishna Chaitana prahunetananda. Sri Adaitagadhan harasivasadhi. Gauravakta vinda. Sri Krishna Chaitana prahunetananda. Sri Advaita Vadha Dharasivasadhi Gaurav Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Ajahnulambita Hujav Kanaka Bodhatu Sankirtanai Kapitaru Kamala Hatakshu -tá Bisham baru Vijabaro Yogadhar Mapalo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataru Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama ram ram bhale hale namami gange tava sura suro bandito dibhrupam bhuktin chamuktin cha Bhava Nurupe Nasada Naranam Ganga Taranga Ramani Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Abhagam Nara Yuno Bara PURAPATI pura pati bhajavi shanatham vagi sajusho badane lakshmin jascha bakshasi jas yas tehide sambi Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare Jag Brahma Damaruto Stanamanti divai stavai Vedai sanga padakrama Gaïantiyam samga, dhena avastita tadgati namanasa, paśantiyam yogina, yas na vidhu sura suraganah, deva yuta nama, jang brahma varunendra rudamurtu, sthunmanti dih boyista boyi, bedai Gayanti yam samoga, then de gatina manasa, Pashvanti yogina, yasam tamna deva yutas mainamaha. Gaudiya gostipati. Gaudiya Shri Srila La Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagat Guru disse, Os tópicos relativos ao Senhor Supremo Shri Krishna são bastante complexos. As pessoas comuns não conseguem acreditar nos passatempos e nas explicações ligadas a Shri Krishna. Shriya Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Taku Prabhupada, o Paramahamsa Jagad Guru disse Todos os tópicos ligados a Krishna nos deixam perplexos. Ninguém consegue compreender a existência de Shri Krishna. Ninguém consegue entender os tópicos relacionados ao Senhor Supremo. As pessoas caem em confusão facilmente. Mas sem Krishna, nada existiria. Tudo que nós vemos, direto ou indiretamente, tudo é Krishna. Mas mesmo assim, é impossível para nós realizarmos que Krishna é onipresente, que Ele é onisciente. As pessoas comuns não conseguem realizar isso, elas ouvem falar sobre isso. Até mesmo aqueles que querem se tornar devotos têm dificuldade em compreender. É por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta disse que, para servir Shri Krishna, se as pessoas me criticarem, diferentes tipos, uh, criticarem minha moral, minha honestidade, minha pontualidade, meus deveres, tudo poderia jogar para trás para servir Krishna. Krishna tem um poder de atração milagroso fora do comum. No caminho do Krishna Bhajana, da adoração a Krishna, do canto dos santos nomes, existe uma atração tão forte, que diante deste Krishna Bhajana, qualquer tipo de moral, de honestidade, tudo isso se torna é, descartável no caminho do Krishna Bhagavata. Por conta do meu amor supremo, se eu tiver que pular dentro do Krishna Seva de tal maneira que todas as pessoas fora criticarem, ele não, ele não segue regras e regulações, ele não é uma pessoa ética, ele não é moral. As pessoas podem criticar, mas Prabhupada Gita, dizia, se as pessoas me, me criticarem, me atacarem, mesmo assim eu vou aceitar o Krishna Seva, o serviço a Krishna, com todo o meu coração, deixe que eles me critiquem. Muitas vezes, Prabhupada o disse que muitas pessoas, mesmo aqueles que já estão fazendo bhajana, que mais ou menos todos estão contaminados pelo mayavadismo, pela sensação, de que somos Deus, ou de que queremos ser servidos. O Bhaktisiddhanta dizia, o dia no qual todos os mayavads, em seus diferentes disfarces, vieram tentar participar do Gaudiya Bhajana. A partir de então, nossa vida encheu-se de problemas. Então, o um dia em que todos os Mayavadis, disfarçados de devoto, vieram para participar do Gaudiya Math, da Gaudiya, Gaudiya Bhajana, eles contaminaram todo o ambiente entre os devotos, no nome do Krishna Bajana. Eles estão ocupados coletando dinheiro para si mesmo, então eles acham que devem ser servidos. Eles coletam a admiração das mulheres, fama. Então eles agem como Deus, mas se você realizar o Krishna Bhajana, se você realizar o Krishna Bhajana totalmente, então esse tipo de problema não se levanta, não se manifesta. Você vai poder sentir que o Krishna Bhajana é a coisa mais elevada de todos, e sem ele, sem essa adoração a Krishna, não existe nada. Quem deveríamos adorar? Você poderia dizer, ok, vamos adorar Narayan. Se eu adorar Narayan, o que, que eu recebo? Todos os diferentes semideuses, se você quiser adorar o Sr. Shiva, o Sr. Brahma, os outros semideuses, o que você vai ganhar? No máximo, alguma opulência. Então é por isso que Parikshit Maharaj faz essa pergunta à Sukadeva Goswami. Parikshit Maharaj pergunta para Sukadeva Goswami. Nós vimos que aqueles que estão adorando os semi-deuses, como o Sr. Shiva, como Durga, como Ganesha, como Kali, eles recebem muitas, é, muitos confortos, a vida deles é muito confortável, eles recebem muitas bênçãos materiais. Eu não sei por que isso está acontecendo, se Krishna é o Senhor Supremo, se ele é o Senhor de todos os infinitos universos. Nós começamos com este verso que fala sobre isso. Então por que as pessoas adoram adorando os semideuses recebem mais é, dinheiro, posição, tudo o que eles querem? E aqueles que adoram Krishna, Geralmente eles não recebem dinheiro, geralmente, às vezes existe alguma exceção. Por que isso acontece? Sukadeva Goswami dá a resposta. Ó oh, Rei, ele diz para Parikshit Maharaj: Krishna não é um objeto deste universo material. Krishna está além da concepção material. O reino de Krishna, a morada de Krishna, Está num lugar ah, que ninguém pode alcançar. Somente aqueles que são totalmente rendidos aos pés de lotos do Vaishnava Puro, somente eles podem alcançar. Krishna está além da concepção material. Aqueles que estão adorando Krishna como ideal materialista, eles também adoram semideuses para receber vantagens e recebem essas vantagens. Mas por que nenhum semideus se responsabiliza por eles? Eles não vão assumir as responsabilidades kármicas de quem está pedindo. As pessoas pedem e eles dão. Mas eles não vão se responsabilizar pelo que está sendo dado. Mas sobre Krishna, o caso é totalmente diferente. Quando Krishna dá algo a alguém, é a responsabilidade de Krishna para checar e guiar esta pessoa até o último ponto. Isso é porque se você tem desejos, se você não tem desejos, o problema não é esse. O ponto é que nós devemos fazer adoração a Krishna, o bhajana de Krishna, de qualquer maneira, mesmo com defeitos, com desejos. Se você alcançar o bhajana puro, você teria já que se livrar dos seus desejos. Mas se mesmo assim você tiver um desejo ou outro, ok. Mas mesmo assim continue adorando Krishna. Porque Krishna se responsabiliza pelo seu processo espiritual. Hoje ou amanhã Ele vai poder liberar você. Mas O Sr. Shiva não vai fazer isso. Você me pediu eu te dei, diz Shankara, diz Shiva. Você me pediu, eu te dei. Mas Krishna não fala assim. Krishna vai proteger o que você tem. Ele vai arranjar o que você precisa. O que você precisa e o que você quer, tudo isso torna-se a responsabilidade de Krishna, proteger você. Mas os semideuses não vão fazer isso. Eles vão dizer, você pede e a gente dá. Qual será o resultado final é ser a sua responsabilidade? Nós não temos nada a ver com isso. Dessa maneira, as pessoas comuns, elas estão correndo do lado errado. Se você se decidir que Krishna é todo atraente, que Krishna é de toda a beleza, de todo o charme. Se você conseguir pensar que sem Krishna você não pode ir lugar nenhum. Lembre-se que, que Kali Maharaj está esperando você com uma lança e o Sr. Shiva está esperando você com um tridente. Ah, Kali Devi, acho. Se você pensar em Narayan, Narayan também tem uma arma. Somente Krishna, que não tem armas. A única arma que ele tem é o som da flauta. Ele não tem arma. Todos os semideuses, Nishimha, Garaha, todos eles têm armas. Todas as encarnações do Senhor Supremo, todos os Vishnu-tattas, Avataras, todos eles têm uma arma. Somente Krishna não tem. Ele não tem arma nenhuma. A única arma que ele tem é o amor. Todos têm um arco, uma flecha, uma espada, uma clava. Krishna está somente tocando flauta, está tentando vencer o seu, um, o seu desejo caprichoso. É isso que ele quer derrotar. Bhargata, Nós sabemos que no Sri Madhu Bhagavatam sobre o Krishna Bhajana Vajana, quem pode fazer Bhajana? Three, quem pode adorar Krishna? Existem dois, três versos que falam effective. por isso e são muito efetivos. São dois, três versos que falam por isso e são muito efetivos para encontrar o Shubhita Dushrami em forma de floresta. Por exemplo, o Shubhita Dushrami alguém, você não fala nada com você. Então, o Maharaj está dizendo que se nós recitamos esse, esses versos, Vyasadeva ensina estes versos a um discípulo. Pois nós sabemos que Shukadeva Goswami, depois de nascer, ele nasceu aos 16 anos de idade. Shugadeva Goswami nasceu aos 16 anos. Por 16 anos ele esteve dentro do, do ventre da mãe. E ele não queria sair de jeito nenhum. Mas Krishna prometeu para ele, minha maya não vai, não vai tocar você. E é isso que devo, você me nasceu, saiu da barriga da mãe dele Depois de que sair, ele não olhou para trás para ver quem era meu pai quem era sua mãe Ele nasceu e caminhou em direção à floresta Porque desde o nascimento ele era Paramahamsa Por isso está explicado isso no Bhagavatam Sukadeva Goswami, desde o nascimento ele era um Paramahamsa mas o seu passatempo tem essas histórias Então, quando ele estava na floresta Sukadeva Goswami ele não sabe o que é o mundo material desde o nascimento ele era um Paramahamsa ele não tinha apego nenhum ele não estava nem interessado em saber quem deu ele ao mundo, quem era seu pai, quem era sua mãe. Ele saiu, andando. Depois do nascimento, existem alguns rituais que nós temos que fazer com uma né? Cortar o cordão umbilical, cortar um barbeiro. Você tem que ir ao Ganges para lavar o bebê. nasceu, se levantou e foi embora. Ele não tinha nenhuma conexão, Vyasadeva queria trazê-lo de volta, ele era seu pai. Vyasadeva sabia que esse seu filho seria, ele era um excelente recipiente, se ele pudesse colocar o Bhagavatam dentro desse filho, ia ser muito bom. Então, quais são esses versos que Maharaj estava citando há pouco tempo? Esses dois versos que são suficientes para puxar a atração de um Paramahamsa que é indiferente à matéria, ele é sempre indiferente, ele não está interessado. Então qual é este verso? Krishna e Balarama correm na direção da floresta com uma puma de, de pavão em cima da cabeça, com uma guirlanda de flores, tocando, tocando a flauta e eles são lindíssimos. E essas vacas não são vacas ordinárias. Elas são muniris irishis, santaras baktas. As, as vacas que estão com Krishna não são vacas de verdade ordinárias. São munis e que estão na forma de vacas. ele está com uma Vaianti Vaianti Mala no pescoço. Com tipo de cinco tipos de diferentes de flores belíssimas, lindíssimas, atraentes, são usadas para esta guirlanda. É uma guirlanda especial chamada de Vaijantimala. É uma guirlanda especial onde são combinados cinco diferentes flores. E Krishna usa essa guirlanda no pescoço. Por isso que no Bhagavatam Existem esses versos extremamente chamativos que atraem o nosso coração. Todos os quadros de Krishna, tudo o que representa Krishna, as pessoas se sentem atraídas ao ver ou ao ouvir. As pessoas que têm bons samskaras, elas têm vontade de sair correndo para ir na direção de Krishna. Mas por que nós então não sentimos atração? De acordo, por conta da ação de maya, como uma barra de ferro, a barra de ferro, ela deveria ser atraída pelo, pelo imã. Se você descobre que o ímã não vai atrair a barra de ferro, algo aconteceu, você tem que descobrir. E você tem que descobrir que existe uma, uma camada de, de ferrugem, perióxido. Então, por conta daquela camada grossa de ferrugem, o campo magnético do ímã não consegue acessar as moléculas do ferro e puxá-las. Se o campo magnético do ímã entra dentro do ferro, o ferro é puxado na direção do ímã. Mas se existe essa, essa ferrugem cobrindo o ferro, o campo magnético não consegue agir e o ferro não é atraído, é a mesma coisa conosco. Nós todos deveríamos ser, nos sentirmos atraídos por Krishna. Não existe dúvida nisso, mas nós não sentimos tanta atração. A única razão é que Maya está nos encobrindo. Maya, e ela é a razão, pela qual não sentimos essa atração imediata. Muito bem, Shukadeva Goswami, depois de ouvir esse verso, ele enlouquece. E o segundo verso, quem devemos adorar? Diga para mim. Eu quero decidir quem eu devo adorar. Quem eu devo adorar? Essa é a pergunta. De diferentes semideuses? E os avatares de Krishna? Quem? Krishna, going to Krishna vai liberar Putana. Quando ocorre esse passatempo, Krishna, oh, oh, passa oh, Krishna libera Putana. Vakiyam eu posso tomar abrigo de quem? Me diga. Eu encontrei as qualidades de Krishna e a misericórdia de Krishna que aquela Rakshasi Putana, né? ela, ela veio aqui para matá-lo colocando veneno. Ela colocou uma gota de Kalkut seu, com um, uma ponta de alfinete. Você esse veneno tocar a sua língua, você morre. E ela, como bruxa, coloca esse veneno nos seios para dar leite a esse bebê e ela vem numa forma de uma moça muito linda como Lakshmi ela muda de forma mas na verdade ela é uma Rakshasi ela é uma bruxa ela é um demônio e ela quer matar aquele bebê porque Kamsa pediu para que ela fizesse isso ela vai receber dinheiro para fazer isso e Krishna como um bebê ou adolescente ou aos 25 anos de idade, não importa. Krishna sabe tudo, você se esquece disso. Em qualquer esquina desse mundo infinito, em qualquer ângulo deste universo gigantesco, em qualquer coisa, em qualquer átomo, qualquer coisa que ocorra, Quer que seja acontecendo neste universo gigantesco, simultaneamente, Krishna sabe o que está acontecendo. Ele não precisa de esperar. Imediatamente agora ele pode ter informação de todos os universos. Esse é Krishna. Isso não é uma brincadeira. Quando Krishna está brincando na forma de um bebê, isso não significa que ele não é Krishna. Ele continua sendo o Senhor Supremo. Mas ele está na forma de um bebê. Quando Putana o coloca no colo, quando Putana dá para ele o, o seio envenenado, ele aceita, assim como ele aceitou o colo dela. E quando ele vai sorver leite do seio dela, ela vai abandonar o corpo. Krishna não está é interessado se você é feio e se você é bonito. Se Krishna estivesse, estivesse interessado em beleza física, por que, que ele vai dar misericórdia para Kubja, que é toda torta? Quando ele diz para ela: Ó, oh, que, que, bela, que bela dama! Ela chora, ela fala, por que você está caçando de mim? Ele diz, não, eu não estou caçoando de você. Ela fala, eu sou tor toda a torta. Ele diz, eu estou vendo para o seu coração. Não estou olhando para o seu coração. Estou para o seu corpo, sim, para o seu coração. Krishna diz, eu não estou brincando com você. Você é uma pessoa muito bonita, eu estou vendo o seu coração. E Krishna, concede a ela um corpo perfeito. E qual é o caso de Putana? Putana queria matar, de maneira muito cruel, o próprio Krishna, mas ele quis liberá-la. Ao mesmo tempo, Krishna queria liberá-la. Então, junto com o leite, ele vai retirar a alma de dentro daquele corpo. Porque o corpo dela é de Putana, mas a alma que estava dentro dela é uma alma incontaminada. Então, Krishna vai, mesmo Putana, nesta forma queira me matar, ela veio na forma de uma mãe, ela veio disfarçada de mãe e queria me dar leite. Só isso para mim já é suficiente. Krishna vai ignorar o fato que ela queria matá-lo. Ele não pensa nisso. Ele é tão misericordioso. Ele só quer olhar para o ponto positivo. Ela veio pelo menos na forma de uma mãe. Ela quis me dar leite. Isso já é suficiente. E Krishna decide dar a ela depois que ela abandona o corpo. Ele dá para ela ela o serviço de Gathe, ela é uma das ajudantes de Yashoda. Ela vai trabalhar como uma babá. Você vai em qualquer cidade, às vezes tem pessoas que têm babás. As mães estão ocupadas em trabalhar. E o dia inteiro, os bebês ficam com a babysitter, a babá. Ela que vai tomar conta. Nós somos muito afortunados. Alguns de nós têm a associação da mãe a vida inteira. Mas no presente, esse é o sistema. As pessoas são entregues à babá. Então, Putana vai receber esse, esse seva transcendental como uma babá ela vai cuidar de Krishna como uma criança no mundo transcendental. Se Krishna trata alguém, se alguém trata uma pessoa com requinte, se alguém trata Krishna com crueldade, querendo matá-lo, ele vai dar para tal pessoa esse nível de, de, de forma eterna, o que ele daria para uma pessoa que está realmente sendo sincera? Então, é muito mais prático adorar Krishna Então, o Senhor Supremo é não diferente um do outro. O Krishna é muito charmoso e é atraente. E Vrindavana também é um lugar muito lindo. Eu já expliquei como vocês devem entrar em Vrindavana. Eu falei ontem do humor de Mahaprabhu. Mahaprabhu, naqueles dias, eles não tinham carro nem nada. 17 quilômetros, 20 quilômetros, dois mil quilômetros. Mahaprabhu andava às vezes mais de 5 mil quilômetros. Quando ele andou pelo, pelo, ele, pelo sul da Índia inteiro, ele fez um tour no sul da Índia. Se você vier do Purushottandam até aqui, depois descer ser até o sul da Índia, todos os lugares que ele ia e voltava, se você colocar tudo junto, dá mais de 5 mil quilômetros. Naquela época, não tinham um carro. Mahaprabhu era um sannyasi, ele não podia andar a cavalo. Então, ele foi ao sul da Índia primeiro. E eu gostaria de falar da viagem de Vrindavana, de Mahaprabhu. Então, ontem Shila Maharaj mencionou que Mahaprabhu queria ir para Vrindavana, mas pelo conselho de Sanatana Gosai, ele percebeu que ele não poderia ir para Vrindavana né? com incontáveis pessoas, fazendo caos ao redor dele. Vrindavana é um lugar secreto, solitário, é o local dos passatempos sagrados de Krishna. Então, uma pessoa deve ir até lá como Madhavendra Puripada. Ele vai sem ninguém, cantando uma na direção de Vrindavana com Krishna no coração, então com um monte de gente fazendo barulho, eu não vou poder ouvir a flauta de Krishna, pensou o Mahaprabhu, aqueles que alcançam Vrindavan, aqueles que são os verdadeiros Paramahamsas, como Prabhupada Bhaknoda Thakura, eles podem ouvir a flauta de Krishna, você não sabe. Quando Krishna toca na flauta, eles That's conseguem escutar. Você não sabe que Shilasatchitananda Bhakti Thakur decidiu ir para Vrindavana cantar o bhajana. Eles fizeram um bhajana kutir lá no Radakunda para ele. Eu já fiquei lá, de Shambhava. Agora existem bhajanas kutir pequenos ali na região. Muitas pessoas vão lá. Eu não pedi para Mas, ficar lá. Alguém me ofereceu. Foi automático. Então, existe esse Bhajanakuti de Prabhupada Baksidanta e de Bhaknanda ataque. Não tem nenhum conforto lá. Por que, que eu preciso de confortos? Eu quero a associação de Bhaknanda ataque de Prabhupada É só isso, de Shambhava. Então, mais de 150 anos atrás. Bhakti Nada quis construir esse Bhajanarkutira, esta cabana, para cantar os santos nomes. E nesse meio tempo, Shankara Bhagavan, o Senhor Shiva. Muito bem, Bhakti Nada tinha que fazer um serviço oficial. E ele foi nessa cidade Tarakesh aqui na Bengala, então Maharaj está contando que quando ele era muito pequeno, quando era um menino, ele ia lá, e lá tinha, um desenho do senhor, tinha uma deidade do Senhor Shiva que Maharaj desenhava. E agora eu descobri que esse não é um Mahadev qualquer, ele é o próprio Sadashiva. Shiva. Então ele não é o Shiva do mundo material, ele é Sadashiva. Shiva, ele é o mundo, é o Shiva da realidade transcendental, aquela deidade. Que Maharaj desenhava na infância. É ele que nos abençoa e nos ajuda no Bhajana. E eu andava muito, muitos quilômetros. 150 quilômetros ele andava. Eu estava na quinta série. Eu levava água nas costas. Ia até lá, muito tempo atrás. Ver essa deidade do Senhor Shiva, esse Shankarabhagavan, Sadashiva, ele apareceu em sonho para Bhakti Thakur, quando Bhakti Thakur foi lá por uma questão de trabalho. De noite, ele veio num sonho e disse, Sim, você decidiu ir, ir embora daqui? Você quer ir para Vrindavana? Fazer Bhajana né? e você não sabe que aqui é Vrindavana? Navaduipa também é Vrindavana. Você não pode fazer servo em Navaduipa? Você decidiu ir para Vrindavana? Por quê? Você tem sua responsabilidade aqui em Navadvipa, disse Shiva, Sr. Shiva, a Bhaktinada Thakur. Então Bhaktinoda Thakur decidiu, eu vou por sete dias, dez dias, mas eu vou voltar então. E desse momento em diante, Bhaktinada Thakur. Tentou, com toda a sua perfeição, com toda a sua força, descobrir o que era necessário estabelecer Bhakti para a glória do Senhor Supremo. Ele estabeleceu o lugar de nascimento de Mahaprabhu, onde deveria ser Chaitanya Tudo isso, Bhakti Natakura estabeleceu. Chaitanya é a casa de Chandra Acharya, que é a casa de Mahaprabhu. Ali onde está o Samadhi de Shira Bhaktisiddhanta. O Nandotakura descobriu todos os e nos deu evidências para os sarrajiyas também. Ah, Havia pessoas, esses sarrajiyas, esses falsos mestres, que queriam provar que ah, o lugar de nascimento de Mahaprabhu era do outro lado do rio. E Jagannathasa Babaji Maharaj chegou lá aos 125 all anos all de idade e quando chegou all lá, all ele reconheceu o lugar de all nascimento all de, Bra... de Mahaprabhu all com all seu all coração. All e aos 125 all all anos, all sem conseguir nem andar, all ele all começou all a dançar, all como all um, dance, um jovem, pulando como um bailarino. Como era possível? E isso nos deu a confirmação de que aquele era o local de nascimento, de Chaitanya Mahaprabhu, o Yoga Pit. Então ele parou de ir para a Vrindavana externamente. Internamente ele estava sempre em Vrindavana. Ele é, na verdade, um Vrajavasa. Alguém pode perguntar: quem é um Vrajavasa? Prabhupada vai dizer: Bhaktisiddhanta, aquele que o tempo todo está tentando, com o corpo, com a fala, com os órgãos e os sentidos, buscando a inteira, completa satisfação de Krishna. Não é porque uma pessoa simplesmente vai para Vrindava namorar, que ele se torna um Vrajabassi. O verdadeiro sintoma de Vrajavasi é esse, servir Krishna 24 horas por dia. Então, o nosso Mahaprabhu, que e, finalmente ele foi para Varanasi para Hilarabala. E, finalmente, em Mathura, Mahaprabhu encontrou um discípulo de Madhavendra Puripada De acordo com a decisão de Mahave, Mahave, Madhavendra Puripada Que havia aceitado esse discípulo Mahaprabhu decide tomar abrigo ali né, nos pés de lote Madhavendra Puripada Através desse, desse discípulo de Madhavendra Puripada Então, quando o Vaishnava puro diz algo, você não tem que contradizer. Não tem que corrigir os Vaishnavas puros. Porque eles sabem, porque eles tomam determinadas decisões. Maharaj está falando isso porque esse Brahmana, que tomou abrigo, que era discípulo de venda Puripada, era conhecido como um Brahmana que não era de uma, de uma casta muito elevada, mas Mahaprabhu, mesmo assim, ia comer ali. Porque Madhavendra Puripada foi ali. Muito bem. Então Krishna decide ficar no Akrurgat, para que ninguém o perturbe. Krishna era de uma beleza, Mahaprabhu era de uma, de uma beleza tão esplendorosa. Não só os seres humanos, os animais olhavam para ele embevecidos. Ele era o todo atraente. Ele era de uma beleza inacreditável. Mahaprabhu, Ficou ali em Akrurgat, com os dois outros Vaishnavas que vieram com ele. E esse Brahman, a Ibalabhadra, era um desses Brahmanas que veio com ele, ele coletava frutas e flores na beira do Yamuna, tinha muitas verduras que, na cre que cresciam naturalmente. Naquela época, até uns 200 anos atrás. As pessoas pobres não compravam nada, mas compravam tudo das plantas da, da natureza, coletavam arroz e do, do campo. E agora, como você precisa ir para um mercado cheio de dinheiro e pegar tudo dentro das sacolas, mas naquela época as pessoas pegavam o um que precisavam. A vida era mais simples. 200 anos atrás, o estilo de vida, se você estudar, você enlouqueceria, especialmente aqui na Índia. Toda a terra aqui é muito boa, onde você colocar alguma coisa, plantar algo aqui nasce. Está cheio de rios, Ganga, Yamuna, Sarasvati, incontáveis rios sagrados estão aqui, o, o rio Kaveri, o rio Krishna, o rio Govari, o Mahanadi, incontáveis rios sagrados. Se você toma banho no Ganges, você limpa uh, o seu, os seus pecados de vidas incontáveis, cantando os santos nomes de Krishna. Dê algum pouco de água, ofereça água. Você não deve tomar banho no Ganges como materialista. Primeiro, preste reverências. Coloque água na cabeça. Tome um pouquinho de água para as reverências assim, e aí sim, entre na água. Ofereça um pouco de água para Nityananda, você pode oferecer mais água para para Mahaprabhu. Dessa maneira, você deve adorar, isso é uma forma de adoração. Você dá água para Nityananda, para Mahaprabhu, se você fizer isso, você vai alcançar um poder entusiasmado, um entusiasmo, o seu de, o seu grau de consciência vai aumentar, o uh, grau da sua consciência vai aumentar e que você vai entender tudo que o que existe seus olhos que eram muito puros. Então, Mahaprabhu tomou essa decisão de ficar no uma gata e Balabhadra estava com ele. E Mahaprabhu ele ia para o Vrindavana e voltava. Bom, depois, lá pelas duas da tarde, o Mahaprabhu voltava. Ele andava, caminhava para o Vrindavana o dia inteiro. E agora, muitos tolos vieram dizer que naquele período Krishna tinha aparecido em Vrindavana. Mahaprabhu viu isso. Ah, é? Ele era o próprio Krishna. Ah, é? Ele perguntou, Krishna está aparecendo em algum lugar? Sim, Krishna apareceu. Quem viu? Ele perguntou. Muita gente viu. Mahaprabhu, quem que viu Krishna? Muita gente viu. Krishna é? Aonde? De noite à meia noite. As pessoas vão à beira do Yamuna e eles veem Krishna dançando na cabeça da serpente Kaliya. Ah, é? Mahaprabhu perguntava. Dançando. Mahaprabhu ouvia e não falava nada. E nesse meio tempo a informação veio. Porque mentiras se, se é, difundem muito rápido. Verdades não. Se Bhaktisiddhanta Sarasvata estava fazendo bhajana, ele era o devoto mais elevado do mundo, mas ninguém sabe que ele existe. Mas se um falso sannyasi foi ensinar em Chicago, mesmo que ele fale um monte de tolice, vai analisar o que ele fala, só coisas materiais. E ele fala fazendo cena. Ó oh, pais e mães dos Estados Unidos, todo mundo bate palma para ele. Que tolos. Todo mundo bate a mão. Porque ele fala, ó oh, mães e irmãs dos Estados Unidos. E a mensagem desse sannyasi falso vai para todos os lugares. Mas a mensagem genuída, genuína de Bhaktisiddhanta, de Bhaktivinoda Thakur, não vai para lugar nenhum. Esse é o arranjo de Maya deve quer sempre trapacear você. Então esse tipo de falsa mensagem se espalha com o vento. As falsas mensagens vão se espalhando com o vento. Se você for falar Vichara verdadeiro, quem é que vai escutar? O Vichara não se espalha. Mesmo que você coloque na internet, no Facebook, mesmo assim, as pessoas não, não, não ficam sabendo. E esse é o arranjo de maia. Notícias falsas, dramas. Isso sim as pessoas absorvem. Então essa falsa mensagem de que Krishna estava aparecendo no meio do Yamuna meia-noite chegou até a Krurgat. E Balabhadra vai falar para o Krishna, olha... Eu ouvi que Krishna está aparecendo ali. E alguém me disse: se você permitir, eu vou lá, eu quero ver. Se você deixar, eu gostaria de ver Krishna lá. Mahaprabhu, imagina a situação. O que fazer? O que dizer? Ele falou: senta aí. Um, um, um cavaleiro muito, muito nobre veio. Ele disse, eu vim de Vrindavana, né? você viu Krishna aparecendo lá? Aí ele falou, ah sim, eu vi, a, a notícia é falsa? Como é falsa? Perguntou Mahaprabhu. Então é um, é um, é um pescador, que no meio da noite, com um barquinho, ele está com uma, uma tocha de fogo, ele está pescando e as pessoas do lado de lá vê o movimento de, com fogo, acha que é Krishna dançando na cabeça de Kalyanaga. E como está um pouco, como está uh, como estava com neblina, eles achavam que aquele fogo no meio da neblina eram as joias na cabeça da Kalyanaga. Ah, Mahaprabhu perguntou para esse cavaleiro, você viu Krishna? E esse cavalheiro desvendou o mistério e falou para Balabhadra, seu tolo. Você quer ver Krishna em Vrindavana? Mas todo mundo estava gritando que Krishna tinha aparecido e gritava, mas no fundo era verdade. Mahaprabhu estava lá. Mahaprabhu é Krishna. Mas ninguém podia entender quem, quem era o verdadeiro Krishna, onde ele estava. Eles não sabiam onde Krishna estava. É verdade que Krishna estava lá. Chaitanya Mahaprabhu estava lá. Mas ninguém sabia que ele era Krishna. Esse é o arranjo de Maya. Maya sempre tenta trapacear você. Todos os dias ela quer te trapacear. Então, esse Vrajabas chamado Krishna Das. Encontra com Mahaprabhu la cantando os santos nomes. Ele vem para essas reverências. Olha, ele diz, Prabhu, eu venho do outro lado do Yamuna, essa noite, hoje, hoje de manhã cedo, antes de, que, de acordar do sono, você apareceu para mim num sonho. E é por isso que eu atravessei o rio e te encontrei aqui. Eu vi você num sonho. E eu encontrei com você. Isso é um arranjo de Krishna. Então eu vou ficar com você, disse esse, esse habitante de Vrindavana. Né? E Mahaprabhu ficou feliz porque ele era um Brajabasi. Um dia, Mahaprabhu corria na beira do Yamuna e os Vrajavases, Balabhadra e outros. O Mahaprabhu corria muito rápido, ele tinha pernas compridas, ele era muito alto. Mahaprabhu dava um top, um passo, ele ia cantando Hare Krishna. E um Vrajavasi atravessou o rio com um pote enorme de iogurte. Era um homem muito pobre, ele queria vender esse iogurte. Em Maturi, em algum lugar. Ele atravessa o rio com um barco. Enquanto ele está amarrando o, o, o, o, o bote, ele coloca o pote de iogurte na cabeça e sai andando. E ele vai encontrar com o Mahaprabhu. O Mahaprabhu você quer tomar iogurte? Esse projeto já vai se falar para o Mahaprabhu. Você quer tomar iogurte? O Mahaprabhu diz: sim. Eu tenho um pote? Eu não, não trouxe um pote. Como você vai tomar? Olha, se você aceitar, eu, eu tomo. o responde para ele. Me dá o pote aqui. A Mapa pegou o pote inteiro e tomou. <risos> litros e litros. Tudo. E deu o pote de volta. E você vai falar, dinheiro? Dinheiro eu não tenho. Você não falou? que era para pagar você. Você falou que você queria iogurte, eu tomei. Não tenho dinheiro, eu sou CNS. Oh, meu Deus, eu preciso de dinheiro e agora Ele falou, olha, atrás está vindo uns devotos aí. Pede dinheiro para eles, eu não tenho tostão. Eu estou indo embora, tá? Não há Esse homem esperou. Ele costumava fazer esse tipo de passatempo em todos os lugares. Então, Mahaprabhu tomou a decisão pela ajuda dos Vrajavasas. Ele quis estabelecer um ideal, um exemplo. Quando quer que você vá para Vrindavana, né? primeiro você tem que seguir um verdadeiro Vrajavasi como um Sanatana Goswami. Eu já falei que Mahaprabhu deu instruções a Jagadananda. Quando você for para Vrindavana, a qualquer fração de segundo você deve estar com Sanatana Goswami. Você não deve deixá-lo nem por uma fração de segundo. Porque ele é um Vrajavasi eterno. Sanatana Goswami é Sambandha Ganyana Acharya. Quem nos explica o sentimento de.. Relação Eterna com Krishna, é Sanatana Goswami. É ele que vai nos indicar que temos uma relação amorosa eterna com, com Mahaprabhu e com Krishna. Então, me, Jagadananda, mesmo sendo um associado eterno de Mahaprabhu, um companheiro eterno de Mahaprabhu, ele diz, você vai para Vrindavana e fique sob a guia de um verdadeiro Vrajavasi, Sanatana Goswami, que não havia nascido lá. Mas aqui era um, um Vrajavasya porque ele tinha Krishna no seu coração o tempo todo. Então você vai realizar o que é o Dhamma, qual é a sua rupa do Dhamma, tudo isso. Então, da mesma maneira, Prabhu quis seguir determinadas regulações. E Mahaprabhu começou a viajar por Vrindavana. Daim ele dizia, e fazia sua peregrinação. Não existe uma informação detalhada no Chaitanya Charitamrita sobre essas viagens de Mahaprabhu, mas eu sei alguma coisa sobre algumas fontes. Mas eu vou poder contar o que eu sei, não em detalhes. Está escrito que em 12 diferentes florestas, ele fazia a mesma, o mesmo passatempo em todas as florestas. e Mahaprabhu vai fazer um parikrama. Madhuban é uma floresta ali perto, na qual Dhruva Maharaj fez seus, sua austeridade, cantou os nomes do Senhor Vishnu, de Narayan. E de lá ele foi para Talvan, Talvan também tem especialidades e de Talvan, que Mahaprabhu foi a Kumulvan, está escrito que em qualquer floresta que Mahaprabhu tenha ido, todos os pássaros e animais vinham lambe-lo, as corças, todos os animais, as vacas, corriam na direção dele para abraçá-lo, elas não iam embora, os vaqueirinhos eles não conseguiam controlar os movimentos de gomata. Então, dessa maneira, Mahaprabhu em todas as florestas dançava, cantava e se lembrava dos passatempos de Krishna, incontáveis passatempos do Senhor. O que falar sobre eles? Ele é Krishna, ele mesmo. Mas ele faz tais passatempos que parece que ele tem enlouquecido totalmente. Como se Mahaprabhu tivesse perdido sua consciência total. Como se Mahaprabhu sentisse uma unicidade entre Vrindavana e ele como uma unidade, uma união. Tanto que ele se envolvia com os lugares de passatempo de Krishna. Então, Mahaprabhu vai para todas essas florestas, porque os tolos não sabem onde ocorre a Rasalila. Krishna faz a Rasalila. Ele brinca na água em diferentes lugares. Se você sabe onde é exatamente, um dos lugares é Komudvan. Komudvan. Floresta de Komud. A raça não aconteceu num lugar só. A dança da raça de Krishna com as almas liberadas. Com as gopis Na beira do Yamuna, Purnamasi. Tem passatempos lá, na última Purnima, é chamada de Sarat punima a última lua cheia. Nessa Purnima, Krishna faz uma dança direta na, na beira do Yamuna. Mas a segunda raça em e Nesse momento Krishna faz a raça perto de Govardhana. Então existem diferentes lugares para a dança da raça. E às vezes ele faz a raça em Rasoli, um lugar que fica longe e ninguém vai lá, nem carros vão lá. Até hoje um carro não vai lá, Na floresta profunda. Eu fui lá, disse Maharaj. Lá também ele fez a raça. Em diferentes lugares, Krishna fez a dança da raça. Em Kumudvan, nessa floresta de Kumud, os Vrajavasas olham para Mahaprabhu dançando em êxtase. Em todos os lugares, onde há lagos. Naquela época existiam 5 mil. E oito lagos. Mas agora sobraram 508. e oito. Todos, todos secaram. Porque nós somos sem coração. E o Dhamma vai se retraindo. Vai desaparecendo no momento presente, no máximo, você consegue contar 508 lagos. Talvez nem isso. E todos eles desaparecerão. Essa é a natureza do Dhamma. Se o Dhamma percebe que os, os devotos estão uh, favoráveis e elevados, o, o Dhamma uh, floresce. Se manifesta. Mas se existem condições negativas, o Dhamma se fecha. Se esconde, desaparece. Então o Mahaprabhu vai para a floresta de Kumud, Kumudvan. Depois ele vai para Shantanu Kunda. Maharaj vai contar sobre esses lugares um por um. De tais lugares, Shambhava disse que fez. Um parikrama tentando seguir este caminho. Mas não é possível. Vamos supor que Mahaprabhu tenha ido desse lado, mas agora hoje tem uma vila ali. Hoje não é mais possível. Então nós temos que seguir o caminho que é possível. Então Mahaprabhu vai até Santanukunda. Depois ele vai para Bohulavan. Depois nós vamos explicar esses lugares todos de Bahulavan. Ele vai para um lugar chamado Biharvan. Uma floresta. Tem três ou quatro florestas lá com esse mesmo nome. Biharvan. De lá, o Prabhu vai até Aladakundar. O nome dessa vila, onde Radhakunda e Shamakunda estão lá, ali se chamava Arit Gaon. Mahaprabhu pergunta para os Vrajavasas: Vocês podem me dizer onde é o Radhakunda e o Shamakunda? Nós ouvimos sobre o Radhakunda e o Shamakunda, mas não sabemos onde fica. Mahaprabhu pede de propósito para os Vajavasas. Sabem me dizer onde fica a Uradha Kunda e o Shamakunda? Os Vajavasas falam, nós ouvimos já falar sobre esses lugares, mas nós não sabemos onde fica. Então, Mahaprabhu, com um sentimento de bom humor, ele foi até um Ah, ele foi até um campo de arroz. E aí ele colocou a água do chão na cabeça e disse: Ó, oh, todas as glórias ao Radha Kunda. Depois ele foi até um campo de arroz ali do lado, colocou água na cabeça e glorificou o Shamakunda. Então eles descobriram que ali devia ser o Radha Kunda e o Shamakunda verdadeiros, porque só ele poderia saber. Outras pessoas não saberiam. A Prabhu quer indicar, aqui é o Kunda. Esse campo de arroz era o Hradakunda. Kunda, que, que havia desaparecido. E ali do lado tem o Shamakunda. Kunda. E todos os Vrajavassas começaram a gritar. Oh! Eles começaram a cavar e a arrumar ali. Então, pelo desejo dos Vrajavassas, pelo desejo de Iragunata Das Gosai, o, os dois lagos foram reformados, essa palavra é uma palavra material, a gente não deveria usar, porque o Radhakunda é eterno, nós não deveríamos usar, é o Radhakunda, ele existe eternamente, mas eu vou explicar que ele havia desaparecido e que então houve um, uma reconstrução, uma palavra material para explicar o que houve, então, pelo desejo dos gosomes um, um homem muito rico veio e fez uma doação volumosa então, para consertarmos da Kunda Shama kunda. Então, enquanto eles estavam, e kunda. Enquanto eles estavam cavando aquele Kunda, muitas coisas se manifestaram. Os, pancha, os cinco pandavas apareceram em sonho para um dos construtores e disse, não nos joguem fora, porque nós estamos aqui na beirada. E eles se identificaram como cinco árvores que estão lá até hoje. Eles vieram para Ragunata, na verdade, não para o um construtor, para Ragunata Goswami. Nós estamos aqui, olha. Se você nos cortar, nós vamos ter que sair daqui. E então eles fizeram o, o chamacunda torto. Eles queriam fazer um cunda retangular. Mas eles não puderam. Eles tiveram que cortar uma porção, cortar aqui, para salvar as árvores. Por isso que o Shamakunda Kunda é irregular, mas o Radha Kunda é bem regular. Eu vou falar sobre o Radha Kunda e o Shamakunda Kunda em detalhes nas próximas aulas. Então, o Das Gosai, ele tomava banho no Radha Kunda, três vezes por dia. Então, depois disso, depois de estar lá, Mahaprabhu, quis tomar o darshan da deidade de Srinardji Maharaj. Pada, maybe 50 years back, Porque 50, 50 anos years atrás then, dessa época, right the the time Madhavendra when, Puripada, the time when então, na época que Mahaprabhu estava lá, then maybe 50, 60 years back, 50 ou 60, 60 years anos antes, Madhavendra Puripada so também estava nesse that. mesmo that. lugar. Não dá para calcular. Exatamente, precisaríamos checar. Então, Sinarji, essa deidade de Krishna, estava lá em cima de Govardhana. Era a deidade que Madhavendra Puripada achou. Quando o Sinarji Maharaj foi descoberto pelo desejo da própria deidade, né? ele aparece para Madhavendra Puri e diz, eu estou aqui embaixo da terra, cave e me ache. Então, eles fizeram um templo em cima da colina e, daquele momento, então, essa deidade ficou em cima da colina. Então, em um determinado momento, houve uma invasão muçulmana e aí, os Vajjavas esconderam as deidades. Na verdade, ninguém pode atacar Krishna, mas é só um passatempo. Então, dessa maneira, quando Mahaprabhu foi lá, Alguns anos atrás, um, Madhavendra Puripada estava lá. Então, pelo desejo dessa deidade, Madhavendra Puripada a encontrou embaixo da terra e colocou essa deidade num templo no alto de Govardhana. Esse templo ainda está lá. Geralmente, agora eu não tenho mais tanto tempo de Xambapa, mas eu ia na beira do Govinda Kunda e ficava lá. Eu ficava ali perto. Mas quando Mahaprabhu foi lá, Então, essa deidade estava lá. Amanhã nós vamos explicar isso anyway gramma, buru, nenguru, damo, to. Soon, manti, pois, toi. Bele, shanga, padak, kramo, panishadayi, dayanti, yam, samoga. Danavastita, de gatina, manasa. Vashanti, yam, yogina. Vashantam, na vidu, sura, sura, Deva, yutas, main, amaha. Pachaka, o titânio é um